Beleza, cambado. Bom, agora eu vou explicar sobre microkernel e talvez se der tempo sobre kernel híbrido, tá? Uh, assim, por que eu tô fazendo explicação sobre o kernel? Que foi a coisa que, que ele se embaralhou no início do vídeo, então eu tô explicando. Como eu falei, ele nem precisava estar explicando, tá? Por exemplo, ele falou assim, não entende como funciona muito bem o microkernel. Bom, eu não precisaria estar explicando porque já tem um vídeo do Andrew Tonyball aqui no canal onde ele explica. Repara só essa frase: Why microkernels? My interest is in simple, reliable software. When you divide software into pieces, you got smaller chunks and it's easier to understand what they do, so it's less likely to be bugs in it. For an operating system having only a small piece which runs in the bare metal and the rest of the operating system runs as a bunch of separate processes in user mode each protected by the hardware e já tem um artigo. Mas galera, o microkernel funciona mais ou menos assim. É diferente do kernel monolítico, onde era o kernel que faz as coisas. É, o microkernel, na verdade, ele tem outros programas que fazem as coisas por ele. A parte de vídeo é outro programa. A parte de áudio é outro programa. A parte de acesso à internet é outro programa. De file system é outro programa. Esses programas são é chamados de diamonds, tá? Tem um vídeo aqui no meu canal, uma curta série sobre daimons, onde eu explico isso. Essas daimons são chamadas de servidores, então você tem o servidor, o servidor de áudio, o servidor de acesso à rede, servidor de fire system. Pra que, que servem esses servidores? Eles são como se fossem escudos para o kernel, tá? Nessa imagem aqui você mostra o kernel, ele faz tudo. E se houver uma quebra no kernel, no sistema, ele quebra todo. Enquanto que no microkernel, como são serviços todos separados, então se quebrar alguma coisa, só quebra aquele serviço. Você reinicia, ele volta ao normal. Existe microkernel, galera, que ele faz isso sozinho. Se ele quebrou, ele volta sozinho. No caso, tem até as daemons elas se comunicam entre si. Se uma parou, essa pode reiniciar ela e tal. Eu faço uma analogia, geralmente era o que eu fazia para os meus alunos, comparando o microkernel ao Sistema Solar. Por quê? Porque assim, os planetas do nosso Sistema Solar, inclusive os planetas, os planetas anões, eles estão agrupados de uma forma para proteger a Terra. É, a existência dos planetas do nosso Sistema Solar está mais voltada a proteger a vida do nosso planeta do que a existência de vida neles em si. Tanto que a Terra mesmo, ela está num ponto muito estratégico de existência de vida um pouquinho só pra frente é quente demais um pouquinho só para trás é frio demais então assim, ela está num lugar privilegiado o que não convém é o assunto que é simplesmente para poder mostrar melhor os planetas e os inclusive os anões, planetas anões eles ficam agrupados de forma a proteger a terra tanto que tem vídeo da NASA e fotos inclusive que mostram meteoros que estavam vindo a terra e o planeta Júpiter simplesmente puxou para dentro dele, explodiu dentro dele o planeta Júpiter, inclusive, ele é um, uma grande bola de magnetismo protegendo a Terra. Tudo bem, ele é toda uma camada gasosa, o núcleo dele é sólido, que descobriram, mas ele em si mesmo ele é uma bola de gás, né, totalmente gasosa, com um campo magnetismo gigantesco. Tanto que assim, o cometa tá vindo, pum, ele puxa lá para dentro dele, não deixa vir pra Terra além da camada de ozônio tem os planetas. Então eu comparo o microkernel ao sistema solar. Imagina que a Terra é o microkernel e os planetas em volta da Terra, inclusive os planetas anões, são os servidores, as daimons. entendeu? Então é assim que eu comparo o microkernel. O nanokernel e o exokernel têm relações parecidas com o microkernel. Mas agora eu quero notar uma Coisa aqui tá, assim galera, que muita gente não entende: o Linux ele não faz tudo por si só, tá? O Linux também tem diamonds, não só o Linux, mas os BSDs possuem diamonds. Até onde eu consegui me lembrar da história, foi lá onde surgiu as diamonds, surgiram nos BSDs. Tanto que assim, as diamonds dele você controla através lá do barra tc, barra rc.d nos BSDs. O Slackware adulta isso é muito forte. Os baseados no System5 você vai em barra barra init.d e lá você tem, você para lá o Samba, o Squid, o Apache, que são essas daimons que controla. Você também tem o comando no System5, o service, e tem o um invoke-rc.d que eu já mostrei aqui no canal também. Você controla essas daimons através do invoke-rc.d. Um ponto histórico do Linux, é, quando ele surgiu ele não tinha daemon init. Daimon init galera, é o primeiro processo que o kernel carrega Então assim, nós temos a daimon init e tem o kernel O kernel fica responsável por cuidar dos drivers E a daimon init fica responsável por cuidar de processos Isso no Linux galera Então os processos que está cuidando geralmente é a daimon init Tanto que você tem o comando ps3 Que quando você dá você pode ver lá os processos agrupados E se você dá um less aqui em cima. Então, ó, eu tô vendo ó. Systemd, more manager de network manager, account daemon, acpid, e Gary, Color colord. Então, assim, é quem cuida disso aqui, galera, é a, é a da No Gentoo surgiu o openrc, no Ubuntu surgiu o upstart, que morreu em favor, inclusive, do systemd. E na empresa Red Hat, lógico, mas financiando, o, surgiu o sistema D, a primeira versão foi no Fedora, se eu não me engano, 15, uma coisa assim. Fora que ainda tem Runit, tem, tem vários, eu tenho um, um, um artigo no blog onde eu mostro várias outras daimons que estão disponíveis para Linux, a distribuição Void Linux, por exemplo, ela usa o Runit, tá, então assim, nós temos o Kernel que cuida do, do hardware, né, dos drivers, e a init que cuida dos processos no user space, Tanto que mais uma coisa interessante que todo mundo precisa saber ó, ó eu peguei essa informação aqui ó, no livro o linux, manual linux que inclusive é o melhor manual de Linux em inglês que eu já li foi escrito pelo belga de língua holandesa Sven Vermoelen que é um desenvolvedor do Gentoo, ele cuida da parte do SE Linux no Gentoo. Inclusive, SE Linux é uma coisa que eu ainda vou tratar no canal também, tá, galera? Porque assim, eu acho que virou um alarde muito grande. Ah, porque foi desenvolvido pela Agência de Segurança Nacional apontaram pra a arma para a cabeça da família do Linux. É uma putaria que virou isso aí. Então tá, então eu vou ler aqui, eu traduzi para vocês entenderem o que, que ele fala. Tá na página. Eu não vou falar página não tá galera, na verdade eu tenho raiva de falar qual página porque assim senão a pessoa vai lá na página e pronto e acabou eu prefiro que ela leia o manual para ela poder aprender mas é mais ou menos na metade do manual na parte de módulos no Linux ele fala o seguinte o kernel é responsável pela maioria do suporte a hardware ele contém os drivers para acessar e comunicar com o hardware no entanto há também muitas ferramentas de user spaces exigidas para com sucesso trabalhar com o hardware por exemplo suporte para impressão dentro do kernel está limitado ao suporte à porta da impressora lpt ou usb mas os drivers da impressora em si estão no user space outros exemplos são os scanners dentro do kernel você precisa de suporte ao usb ou scuse mas não há drivers para o scanner em si no kernel esses estão no user space então galera os drivers do linux ele não ficam necessariamente no Linux. Bom, se você compilou nele, tá nele. Mas, assim, os que você carrega, como eu expliquei, como módulos, eles vão rodar no user space. Tá? Então, assim, você tem a daemonite rodando no user space e os módulos rodando no user space. Tá? Então, há ah, essa proteção. Eu acho isso, assim, o, o melhor dos dois mundos. Você tem o Kernel monolítico rodando muito bem, trabalhando, colocando em, em produção mas você tem essa questão de camadas, inclusive é outra coisa que eu peguei isso aqui, ó, numa no... nota aqui no manual da IBM, tá? Em anatomia do kernel Linux. O link vai estar na descrição, especificamente inclusive na propriedades do kernel Linux, tá? Pô, na tá escrito assim, ó. O kernel Linux implementa vários atributos importantes de arquitetura Em o um nível avançado em níveis mais baixos o kernel é dividido em camadas e em diversos subsistemas distintos o Linux pode também ser considerado monolítico porque agrupa todos os serviços básicos dentro do kernel tá bom por aqui então deu pra ver né, que assim, os serviços básicos estão dentro do kernel mas ele trabalha com camadas então assim, ele tem essa proteção, digamos, do microkernel ele tem uma certa proteção muito boa tá Uma anotação que eu quero fazer sobre o microkernel. Ele é muito bom para meio acadêmico, mas para colocar em produção é difícil pra caramba você ter um sistema operacional microkernel hoje que faça isso. tá Agora eu vou anotar o um seguinte: uma coisa que ele falou, tudo bem, aqui foi até interessante. Exemplos de sistemas operacionais são microkernel. Ele mencionou o Herd, o Minix, o KNX, beleza. Exemplos de sistemas operacionais com kernel monolítico, ele citou Linux, BSD na verdade são BSDs porque é mais de um e o Windows, o Windows galera ele não é um sistema operacional com kernel monolítico, ele é um sistema operacional com kernel híbrido que eu vou tratar no próximo vídeo, tá? Outros sistemas operacionais com micro kernel que eu gostaria de citar, tá ele citou o Minix, o KNX e o Herd, o Herd é uma bosta não, literalmente, o Herd é uma bosta, aquilo lá não é nem útil mas, bom, você tem o Fuxia, que tá muito falado aí, que é desenvolvido pelo Google. É, quebrando aqui mais um vídeo que eu vi no YouTube, tá? O cara aí tem milhões de inscritos e falou assim, ah, o Fuxia é diferente do Android, o Android ele não é customizável, <risos> sabe? Então assim, não tem nada a ver, galera, o, o Fuxia ele não vai tomar o lugar do Android, não essa é essa a intenção dele, não tem nada a ver com o Android não ser customizável, que ele é customizável pra caramba, na verdade. Na verdade, o Fuxia ele está sendo focado para a internet das coisas. O melhor candidato hoje para a internet das coisas é o Linux. Mas devido às ferramentas como GLibC e GCC, que estão deixando o um Linux muito grande, então as empresas começaram a focar em outros sistemas operacionais que possuem microkernel, por ele ser pequeno. Só que tem um artigo do meu kernel, que eu vou deixar o link aqui na descrição, que mostra que o pessoal da equipe da Linux Foundation já trabalhou é, em revidar isso, esse problema. Eles adotaram a biblioteca Muscle. Muscle é simplesmente sensacional. E adotaram também é, melhorias no GCC. No compilador GCC. E adotaram o LLVM. A LLVM tende aos poucos ir tomando lugar mesmo no GCC. E assim espero. Então por hora eu fico aqui. Espero que vocês tenham gostado. Que isso ajude vocês. Consultem lá um artigo no meu blog. Tá? O link vai estar na descrição. Sobre os cinco modelos diferentes de kernel. Isso aí. Um abraço e... Falou.